entrando no capítulo 12, agradeço a paciência, mas no fim ao cabo a gente vê que esse negócio de economia não é tão complicado assim, é complicado quando um banqueiro tenta explicar e os economistas que servem os banqueiros tentam explicar que quanto mais dinheiro para os bancos melhor será para nós e que a culpa é toda do Estado e a culpa é toda do, dos impostos né? e não evidentemente dos juros que pagamos e da desorganização financeira em geral. Você vê que não é tão complicado assim. A gente volta a esse processo, digamos, de desarticulação, porque no ciclo econômico em que tem produção, venda, circulação, financiamento, é natural que cada um tenha sua parte razoável de remuneração, mas quando uma parte, pela posição de força que assume, drena mais do que contribui, o sistema todo para, evidentemente. Né? Nós temos um freio que está, um freio de mão puxado que impede a economia de funcionar. Né? Uh, nós vimos o mecanismo geral, vimos como isso funciona, inclusive, uh, ou desfunciona em diversos países, né? uh, e agora vamos pegar nessa parte final do livro uh, toda a parte, propriamente, como isso funciona no Brasil. Para entender como funciona eh, no Brasil, eh, nós vamos utilizar basicamente uma, uma imagem que facilita a vida, que é pensar que a economia, para funcionar, tem que funcionar com quatro motores. As exportações, a demanda das famílias, a atividade empresarial e a atividade do Estado. Vamos pegar um por um. As exportações no Brasil são importantes, são 200 bi bilhões de dólares exportados todo ano, mas isso representa 11% do PIB, 90% praticamente é economia interna. Nós não somos como Singapura, Coreia do Sul, coisas do gênero, que são países pequenos e essencialmente exportadores. Nós somos um país que depende essencialmente da capacidade de consumo, digamos, das famílias, do conjunto. Nós somos um país de 200 e quase 10 milhões de pessoas, um gigantesco país, um dos maiores do mundo. Se não funciona a economia aqui para dentro, não funciona. Não adianta exportar, além do mais. Exportar soja, minério de ferro, essas coisas, gera pouco imposto, gera pouco emprego. Uh, e a gente pensa, bom, isso finalmente não resolve. Claro que ajuda a importar as coisas que necessitamos, mas não é, é a salvação da lavoura. A salvação da lavoura está no mercado interno. o mercado interno, então, a gente vai pegar o segundo motor, que é o principal motor da economia, mais de 60% das atividades, que é o consumo das famílias. Esse consumo das famílias, ele é travado, essencialmente, pelo sistema de crédito. Os salários já não são aquela coisa, né? Quando foi atacado pouco, que se avançou de melhoria de salário mínimo e coisas do gênero nos no, no governos Lula e Dilma, certo? Mas, na realidade, nos interessa aqui o impacto do sistema financeiro. Eu, professor Laszlau, que tem dinheiro, eu compro a geladeira à vista, pago 1.200, o pobre vai pagar a mesma geladeira a prazo 2.700. Esse negócio não funciona. Certo? A média para artigos do lar, vocês vão ver na página 191 do livro, vocês vão ver eh, que a média para artigos do lar, por exemplo, é 141,12%. O máximo que eu encontrei na Europa pra, em crediário é 13% ao ano, não existe juros ao mês, repito. Tá? Eh, a média de eh, taxa de juros para pessoa física no Brasil, 98,5% na Europa é da ordem de 3%, 4%, 5%. Vamos ver adiante como funciona, certo? Se a pessoa vai no banco, a média de crédito para os banqueiros, vocês vão ver na tabela da página 193, é de 156,33%. Os europeus que me visitam, digam, mas isso não é possível, as pessoas aceitam. Né? Ou seja, quando a gente faz a comparação internacional, a agiotagem fica explícita, fica evidente. Né? Porque vocês pegam na, na página é, 100, é, 194, vocês vão ver, é um é, gráfico que mostra um monte de linhas sobrepostas, que são todas as formas de, de crédito, crédito crediário, é, é, sobre cartão, sobre compras, é, é, é, é diferente para imóveis, coisas do gênero. E vocês vão ver que quase todos estão ali na coluna da, da direita, vocês vão ver entre é, 2% e 6%. Né? O único que está mais elevado, na faixa de 16%, são, se há uma ruptura de contrato e multas e que leva o 16% ao ano. Certo? Então, na comparação, isso aqui fica é, é, absolutamente escandaloso. Né? Acrescentem os cartões, acrescentem as tarifas, né? só com tarifas de diversos tipos que aparecem ali na sua conta, coisas pequenas, mas multiplicado por milhões de pessoas, só com as tarifas o Diese calculou que os bancos pagam uma vez e meio a sua folha é, é, salarial. Né? É, nós estamos financiando. Esses bancos dessa dessa maneira, obviamente, não funciona. Para quem não está não está convencido, né? Eu trouxe ali, vocês vão ver a tabela que eu copiei simplesmente do que o Santander me manda, né? O Santander me oferece, por exemplo, eu entrar no rotativo do cartão pela módica taxa de 633,21%. Parece até que é técnico, né? porque 633,21%. Na realidade, obviamente, isso aí é um assalto. Né? Não tem nada a ver com prestação de serviços financeiros nos formamos atravessadores financeiros que travaram o principal motor da economia, que é o consumo das famílias. Quando você tem 61 milhões de adultos eh, que não conseguem mais, eh, mais consumir, você não tem uma economia que funciona. Portanto, isso é o segundo motor. Exportações, é primeiro. Segundo, consumo das famílias. Terceiro motor, a atividade Empresarial. A atividade da empresarial, é só vocês olharem também, vocês vão ver na página 204, nós temos a média de taxa de juros para as empresas está em 74,32%. Na Europa, nos Estados Unidos, vai ser 3%, 4%, 5%, coisa do gênero, certo? ao ano. Né? Não é viável você tocar uma, uma economia que você tem que. se produz alguma coisa e você tem que ter tanto lucro que você possa, sobre o empréstimo que você pegou, eh, pagar 75% desse valor ao ano sobre essa dívida. Na realidade, você enforca as empresas. Você enforca, em particular, a pequena e média empresa, porque a pequena e média empresa ela vai pegar um empréstimo no banco onde tem a conta, enquanto as grandes e as multinais vão pegar o dinheiro lá fora a juros muito, eh, muito modesto. Né? O travamento das empresas é triplo. Porque a empresa, um, como se travou a demanda, ela não tem para quem vender, por isso que ela joga os preços lá embaixo, tentando empurrar o produto. Né? Dois, que se ela vai no banco, ela é enforcada pelo crédito. E três, interessa a ela aplicar no Tesouro Direto, que com esforço, pouco esforço, liquidez total, risco zero, ela pode estar ganhando dinheiro sem produzir nada. Então você travou o interesse do empresariado efetivamente produzir nesse país. Não rende. Ou seja, rende mais fazer aplicação financeira do que produzir. E o dinheiro vai para onde eh, rende mais, obviamente. Né? Quarto motor é a atividade do Estado. Ordem de grandeza ela representa no Brasil eh, um terço da economia. Nos países desenvolvidos vai representar entre 40% e 50% da, da economia. Né? Quanto mais... Avançada a economia maior é a parte do Estado no conjunto, né? porque se, se desenvolvem cada vez mais serviços públicos como saúde, educação, pesquisa científica, todas essas coisas que são naturalmente públicas, que é diferente, digamos, quando a economia era essencialmente de produção de batatas e cenouras, de produção de, de bicicletas e, eh, eh, e, e roupa e coisas do gênero que era naturalmente setor privado. Né? A economia está se deslocando no seu conjunto. Portanto, o papel do Estado é essencial, em particular porque ele tem que investir nas infraestruturas, porque isso torna mais barato todo o processo produtivo, torna a toda a sociedade, né, acesso a, a transportes decentes, coisas do gênero, essencial, e nas políticas sociais, saúde, educação, segurança, cultura, lazer, coisas do gênero. O que, que acontece com o sistema do Estado. O sistema do Estado é, a partir de 1996, ele carrega digamos, o, o, um peso né? que é a taxa SELIC, ou seja, os bancos pegam o nosso dinheiro, aplicam esse dinheiro na taxa eh, SELIC em, em títulos do governo e o governo tem que pagar uma taxa de juros, que é chamada taxa SELIC, em cima dessa, dessa dívida. Esse dinheiro que é, em vez de servir para pagar infraestruturas, para é, é, é, fazer políticas sociais, né, esse dinheiro se transforma em é, rendimentos financeiros para os bancos. Ou seja, criou-se um sistema em que o Estado é utilizado pelos bancos para extrair impostos do bolso, é, do bolso da gente. Fechando essa coisa, o Estado perde cerca de 7% do PIB anualmente, dinheiro transferido do Estado para, eh, eh, para os eh, basicamente intermediários financeiros. As famílias estão enforcadas, não conseguem eh, desenvolver a, a, a produção. As empresas estão paralisadas porque não tem para quem vender, porque taxa de juros é de agiotagem e porque vale mais aplicar no Tesouro Direto. Você travou o conjunto da economia certo? e diz que o problema são as exportações ou que o problema são os impostos. Aí a gente olha o que acontece com os impostos. Quem paga os impostos, essencialmente, no Brasil, são os pobres, porque 56% dos impostos são exatamente sobre o consumo. E quem gasta todo o salário em consumo é, evidentemente, as famílias. Né? O Estadão publica coisa rara, né? uma coisa que vocês podem encontrar aqui na página 211. É um negócio muito simpático, vocês têm uma boca de baleia. Na realidade, vocês têm um título que interessa, né? porque na realidade eles dizem que é um trilhão de reais retirado sob forma de juros da economia. E, e esse 1 um, um trilhão representa 16% do PIB. Né? Some isso com 7% retirado através da taxa Selic eh, do, do, dos nossos salários indiretos, o sistema se tornou absolutamente, absolutamente eh, insustentável. Né? Eh, aliás, é muito interessante porque a gente montou também outro gráfico, eh, que é eh, nos últimos anos aqui, de 2011 a 2016, vocês veem como evoluiu Aqui, o PIB que eles derrubaram e o lucro dos bancos que sobe assim. Aqui é chamado boca de jacaré, é muito parecido com a boca da baleia. De qualquer maneira, nós estamos com atravessadores que, em vez de fazer a lição de casa, trabalhar para produzir alguma coisa, eles simplesmente é, vivem do, é, do trabalho do, dos outros. Né? Vocês têm alguns dados mais, por exemplo, a, a fuga é, do, dos recursos Uh, para o exterior, nós temos 519.5 uh, bi uh, no exterior, bilhões de dólares no exterior, dá mais ou menos 26% do PIB, o estoque está lá fora. Não só uh, não investem, como não pagam imposto, certo? isso é bandidagem. Certo? Isso dá mais ou menos uns dois... Uh, uh, dá para construir uma cidade de 3 milhões de habitantes, né? uh, com tantos triplex que possa colocar ali. Certo? É, é, dá mais de um milhão é, é, de, é, de apartamentos. Isso que está lá fora, certo? Nós temos a evasão fiscal de 570 bi, certo? É, dá mais ou menos 9% do, é, do PIB. É, gente, é, eu pago meus impostos, porque é descontado na folha, todos nós pagamos, certo? Agora, os lá de cima não pagam o imposto, entendeu? e dizem que o problema é o imposto. Então, na realidade, esse capítulo 12, eu queria que vocês vissem com muito cuidado, com muito carinho, ele não é complicado porque é fazer, é fazer a conta, entende? isso é aritmética, nada de especial, não precisa ser economista, especialista em finanças, coisa nenhuma. Basta ter bom senso e ver eh, que vantagem a Maria leva nesse sistema que só financia gente eh, improdutiva. Né? No conjunto, nós eh, geramos essa economia eh, de pedágio que é um sistema que simplesmente... Não funciona, né? Há mais de três anos que eles estão dizendo que estão consertando, mas na realidade estamos aí parados, porque o que faz funcionar a economia é voltar a organizar a economia em função das necessidades efetivas do bem-estar das famílias, porque isso dinamiza o consumo, que dinamiza a atividade empresarial, que gera impostos para o Estado e equilibra a coisa tal como se desenvolveu de maneira perfeitamente equilibrada durante os anos 2003 a 2013, quando começou a o, o, o boicote, o ataque, digamos, a desarticulação da nossa economia. Né? É isso aí.